Oh, graças a Deus. Oi? Oi, tudo bom? Tudo e você? Ah, tem alguma coisa diferente. Melhor agora. Eba. Ah, tá diferente, só que eu não tô sabendo identificar o quê. Eu não tô sabendo reconhecer o que que tá diferente nela. Bacaninha, né? O quê? Eu estar bem. Ah, coisa boa demais, ainda bem. Eba! Mas tá diferente. O óculos não, esse óculos eu já tinha colocado ontem já. Essa eu tô vendo aqui que nas, na sua queda ali também seu braço deu um cortezinho aqui. Deu que passar nada, um... deu? Deu, deu. Mas um bandaidzinho, sabe? Você quer de qual? Tem do Starboss, tem da Hello Kitty. Não dos deu Minhas. não! Ô, oh, doutor, pode ser da Hello Kitty, tem como? Tem, da Hello Kitty tem. Opa. Pera aí. Ela fez alguma coisa. Acho que quando você caiu ali bateu a mão na maca ali. Opa, aí. vou dar uma ajuda aqui, doutor. Oh, Ô, por Blue. favor. Opa. ARP. Massagenzinha. Opa, parece que tá. Aí mesmo. Aí, ó. Oh. É aqui, né? Aí mesmo, aí mesmo. Ó, oh, nesse braço. Oh, isso. Tá se sentindo melhor? Opa, bem melhor. Ah, então tá bom. Oh. Quanto fica, doutor? 100, né? Isso, isso. Obrigado, querido. Ah, é. Obrigado tchau, também. tchau. De bom aí vocês. tchau. Obrigada. Peraí, aí, fica parada. Você tá com sombra rosa? Você não tava antes, tava? Caraca, você repara até na minha maquiagem. Você não tava de sombra rosa? Descobriu o que que é. Ah. Bonito. Só isso? Não sei. Aí é foda. Ela... Ela... A pele dela tá mais escura? A sobrancelha já tava chaveada, seu olho sempre foi azul. Sua boca sempre foi gosto Vermelha. Seu cabelo você mudou ontem. Pringo de AK-47, óculos na cabeça. Você pegou sol? Um pouco. Ah, sabia! Opa, pera que o meu irmão tá me ligando. Ô, oh, tô indo, man, que deu o bzio aqui. Tô aqui no carro. Tamo indo, tamo indo. É nóis. Alô. Tá bonita. Não que Saí? não fosse antes, mas... Ah, meu Deus. aí complica Acho que sim. Tem certeza? Não. Oi, machucado? Vocês estão machucados? Tipo Oi, Duda. Assim. Não, ela tá Oi, Duda, diferente. Olha, tá sua só a pele tá mais escura. tem alguma coisa diferente Como... em mim, cê sabe, Duda? Passou base... passou base... Você base... eu não, eu não não passou um sombra rosa. Faz tão tempo que eu não te vejo. Uai, gente. É verdade. Mas eu vou pro lado, ele vai pro mesmo lado. Ué. Acho que foi só isso. Tem mais alguma coisa? Tem certeza, coisa? Beleza, Pedro. Tem certeza? Ai, ai é foda, gente. É se complicar eu. <risos> Peraí. Ah, o seu? Tá na rádio? Mano, ela tá parecendo mais a Stephanie. Não sei por No quê. seu tempo? Mano, ela tá parecendo a Stephanie. Ela tá parecendo a Stephanie. Ela tá parecendo a Stephanie. Parece. <coughs> Seu nariz tá um pouquinho menor. É. Tá bonito. É isso então? Olha... <coughs> eu diria que sim. Não sei, <coughs> você tá diferente hoje. Você tá bem diferente. Ah. <coughs> você quer que eu fale o que, que quero, eu sei? Quero, quero. Ah. Fala pra ele, Dudu. Fala. Fala. Oh, vem vindo pra cá, vem vindo pra cá. Oi, coisa O quê? O olho. O olho tá mais claro, não tá? O queixo, pelo amor de que... Deus. O queixinho. Ué. Posso, posso. Vem aqui. Tá, mas pelo menos você reparou em algumas coisas, tipo a maquiagem, eu tô feliz. Sim. Tá bom, vamos lá. O Alceu tá me esperando lá fora. Não, é um o Alceu! Pera, pera, vem, corre. Gente, ela mudou... Ela mudou muito. Eu acho que ela mudou muito.